Você que contratou uma hospedagem barata para o seu site, eu vou te falar três motivos do erro que você comenteu. Fica comigo nesse vídeo e entenda por que você corre um risco sério com essa sua atitude. Bom, depois da polêmica dessa semana sobre o meu post que era hospedagem barata é muito caro, eu venho aqui explicar, várias pessoas perguntaram, quem me conhece sabe o que eu quero dizer com isso. Para quem não me conhece, é, eu, vou, eu vou colocar aqui alguns motivos por que, que uma hospedagem barata ela é muito cara para uma empresa que contrata essa hospedagem. O primeiro motivo que a gente pode falar é o seu site ser lento. Né? Como você contrata um servidor barato, esse servidor ele hospeda, chega a hospedar 3 mil sites no mesmo servidor. E esse servidor, ele, com 3.000 sites, ele fica lento, porque o seu site pode ter pouca visita, mas algum outro que está lá pode ter muita e usar muito processamento do servidor. Então, isso vai atrapalhar o seu site e vai ficar com é, muito lento o servidor. Um site com, de sucesso pode atrapalhar 2.999 sites que estão hospedados no mesmo servidor. Um outro motivo é o perigo de você... Também ter na mesma hospedagem de, de site você também ter o seu e-mail ali, né? Se você tem uma hospedagem barata, mas o seu servidor de e-mail está em outro lugar, você está hospedando no Google, no Outlook ou em algum outro servidor de e-mail profissional. Beleza, se você está ali mesmo, cuidado porque o mesmo motivo que eu falei dos 3 mil sites hospedados junto, se algum deles faz spam e o IP entra em Blacklist, você também é penalizado. Você também vai passar a não receber e-mails, porque algum desses 3 mil sites foram penalizados. Para quem quer trabalhar o posicionamento orgânico, conseguir boas posições na busca do Google, estar mais para cima e trazer muitas visitas, aí sim uma hospedagem barata é muito cara, porque você não vai conseguir. Você vai ficar investindo, se você investir em SEO e não investir numa hospedagem, você está jogando dinheiro fora. Porque uma hospedagem barata, com muitos sites hospedados nela, pouco processamento, pouca memória RAM, você não tem um site rápido. E o Google pede para seu site ser, no mínimo, em 2.5 segundos. Se ele abrir além disso, e o teu concorrente abrir até 2.5, ele tem uma vantagem enorme. Ainda mais agora com o Core Web Vitals, que nós já falamos aqui em, em outro vídeo, que vai estar o link aqui em algum lugar para você. Você já teve problema com hospedagem barata? Comente aqui embaixo. Siga meu canal e curta este vídeo.